Olha, o Pedro 107, com certeza, vai estar aqui daqui a pouco. Bahia e Botafogo do Rio pela Sul-Americana, hoje, 21h45. Aquele jogo do lobisomem, não é? Do lobisomem. Você começa a ver o jogo na, na quarta, na quinta, termina na sexta. Detalhe do Bahia, daqui a pouco, no Bahia no ar. Que já está no ar. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Varela. Bom dia para você que tá ligado aqui com a gente em busca de informação. Sabe que esse é o jornalismo que você se enxerga, que você entende. Quinta-feira, 20 de setembro, o Baiano Ar tá começando agora com as informações que você precisa antes de sair de casa: previsão do tempo, prestação de serviço e, claro, notícia ao vivo que a gente sempre traz para você. Dá bom dia aqui para nossa equipe que está posicionada: Tiália Cruz, Fagner Coelho, também Pauliane Araújo. Tialha, com você no dia do o Bom Bom dia! Quero trazer imagens ao vivo da nossa orla aqui da cidade porque teve uma perseguição policial que terminou com uma pessoa morta. O motorista acabou perdendo o controle da direção, bateu aí no canteiro. Todos os detalhes. Balanço geral 11:50, hein? Bom dia para você.